Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá! A Epic lançou hoje, dia 30 de março, a versão nova do Toy Motion 2021. E vou fazer um, um videozinho bem rápido mostrando as, as novidades que eu achei mais interessante. Tá? Vai ser um vídeo bem, bem chuto tá? em cima de uma de uma de uma cena que eu tinha feito no 2020. E eu vou aqui contar as, as principais novidades, tá? Então vamos lá. De uma maneira geral, eu gostei muito da, do, da, da fonte que eles usaram. Ficou uma coisa mais sóbria, tá? Eu gostei como ficou mais sóbrio o, a área de trabalho do Twinmotion, tá? Eles mudaram as fontes. Então ficou uma coisa mais sóbria, mais, mais, mais elegante, enfim. A gente sabe que pode escolher aqui, né? Se a gente quer aqui o ambiente dark, o ambiente claro, né? o idioma. Isso não mudou muito, né? As configurações, tá? Agora a gente pode também é, escolher aqui o, que, que, o que, que tem que estar em alto, o que, que tem que estar em médio, tá? Na, na questão de visualização. Parâmetros não mudou muito, mas vocês percebem que está mais elegante, né? Ficou mais organizado, ficou mais elegante, ok? Bom, eu vou pautar duas coisas que eu achei legal aqui, tá? Uma delas aqui em biblioteca é a inserção do Quixel, tá? Quixel, para quem não sabe, é um, é um portal com assets e texturas de alta qualidade da Epic, que você tendo um login e senha, você pode é, acessar e, e baixar as texturas e os, e os canais de materiais dessa textura, Bump, Glossness, Ambient Occlusion, etc., e como é da Epic Games, que é dona da Unreal e do Twinmotion, então eles fizeram o quê? Nessa versão 2021, eles, import, eles, eles criaram um sistema que fica mais direto à aplicação tá? do, do, do sistema do Quixel aqui dentro do Twinmotion. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em Nature, eu vou vir aqui em... Olha, eu vou pegar qualquer coisa, tá? Mushroom. Então, olha só, a gente tem aqui, tá vendo? Ó, vários... É... Cogumelos, enfim. Eu vou pegar um aqui, porque eu vou colocar ele aqui na cena. Olha, eu tenho aqui um vídeo, tá? Dê uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Ah, uma coisa legal foi esse esse quick menu aqui. Achei bacana. Se você precisar aumentar a velocidade do, do da navegação da tela, né? Isso aqui é um lembrete muito bacana para você ter aqui. Então, se vocês observarem, eu tenho essa animação. O que eu vou fazer, então, utilizando essa nova ferramenta? Né? Eu vou vir aqui em Mushrooms, vou baixar, olha só. Olha só, que está baixando direto do Quixel para cá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, seleciono ó, e arrasto. Ó, e escolho onde eu quero colocar. Então, veja, ele, ele colocou aqui, olha só. O que, que eu vou fazer? Eu vou sair, tá? E vou aqui, ó. Tá vendo que tá bem rápido? Então, lembra que eu falei aqui do menu, ó. Então, se eu vim aqui dois, por exemplo, ó. Já vai ficar mais um, mais lento ainda, ó. Ficou mais lento, tá vendo? Então, olha só. O que, que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou vir aqui. Vou aqui selecionar aqui meus e vou colocá-los eles aqui tá bom pronto é só uma ideia tá então olha só quando eu vier aqui estão aqui os meus cogumelos tá pronto basicamente para mostrar como funciona os assets do Quixel aqui bem só para a gente terminar aqui essa essa cena eu vou vir aqui em veículos duas rodas vou pegar essa bike aqui ó e vou colocar ela deixa eu dar um escape deixa eu sair aqui e vou colocar essa bike aqui no lado dela aqui ó pronto dou um escape vem aqui no meu vídeo e o que, que eu vou fazer aqui só pra a gente ajustar Vou vir aqui nessa câmera, vou ajustar aqui, ó. levantar um pouquinho mais aqui, ó. Vou vir aqui para atualizar, vou vir aqui em copiar ambiente, vou dar aqui um mais e vou aqui em colar ambiente. Pronto, porque eu quero que ele fique um tempo nessa animação, tá? Beleza, tá? Se eu der um play aqui a gente já vai ver a animação ok bom isso aqui é uma das coisas que eu queria mostrar do Quixel e a outra é esse aqui ó, empurrar para a nuvem olha que legal, se a gente não tem o Presenter né, que é aquele sistema que a gente gera um zip para mandar para o cliente, para o cliente passear então agora o Presenter ele pode ser inserido lá na nuvem, ó. então se eu clicar aqui em empurrar para a nuvem, né, como tá Escrito, ó, ele vai conectar com o servidor, tá? Então, olha só, ele atualizou, tá? E aí, eu vim aqui ó, em abrir presente cloud. Então, ele vai mostrar quais foram os que eu já fiz. Olha só, ele, ele deixa o antigo, eu seleciono aquele que eu quero e vou aqui em view. E aí, olha só, ele, ele gera uma URL. E é essa URL que você vai enviar para o seu cliente. Tá? Então, partindo do Twinmotion, né, a gente gera um presenter. O, a app que coloca isso nos servidores dela. E você basta, basta mandar a URL para o seu cliente. E vocês vão ver que, além de navegar, o seu cliente pode mudar acabamentos, ele pode mudar... É, é a posição solar, pode viver o render noturno, etc. tá Então vamos esperar e aguardar, olha só. Ele até que carregou de certa forma rápido. Vai melhorando com o passar do tempo, porque ele faz um preview, tá vendo só? Então achei achei bárbaro, porque ele gera já aqui um preview. Esse preview ele vai melhorando, porque ele ainda está fazendo o download. E aí você tem aqui algumas opções, olha só. Pense assim, que o seu cliente tem essas opções. Então, por exemplo, ó, acabamentos, ó, Flat Outline. Então, olha, para ver como se fosse né, só na, na linha. Shaded. Plaster. Ó. Wood. Isso vai melhorando, tá? Ele está fazendo download enquanto a gente aqui está trabalhando, tá? Metal. e aqui volta para o padrão, tá? O que mais que a gente tem aqui, olha só, a gente pode estar tá mudando mais para noite, tá? Lembra, todo que você muda aqui, ele recarrega, né? E vai trazendo, tá? Então você quer noturno, você quer, então, você, né, é um final de tarde, olha só. E se você deixar aqui um pouquinho quieto, ele vai ele vai atualizando e vai melhorando tá? então achei, achei essa, esse, esse feature aqui fantástico, lembrando que você com o teclado e mouse você pode né, ir para frente para o lado, olha só tá? você pode fazer a navegação normalmente do, do seu projeto tá bom? vou voltar para o vou dar aqui um fechar então é isso, basicamente para esse vídeo não ficar muito longo nós temos, essa, nós temos outras melhorias, tá? como, por exemplo, é, o ajuste de, de exposição, ele agora é automático. Tá? Tem, tem algumas melhorias gerais. Assim, eu senti que ele está mais leve, eu senti que ele está mais rápido. O, o arquivo final ele fica, ele é, ele é menor do que o arquivo salvo nas, nas versões anteriores. É, mas, assim, de cara, as coisas mais bacanas realmente é o Quixel. Né, tanto, text, tanto texturas quanto, quanto assets, tá? e a parte de exposição aqui, né, de, expo, de exportação para os servidores da Epic, para você poder só mandar uma URL do seu projeto para o cliente, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado das novidades, baixem lá, e sempre lembrando que no portal da arquiteta nós temos lá o curso de Twinmotion. motion completinho para vocês, e quem não quiser o Twinmotion, temos o curso lá de D5, temos de V-Ray, nós temos vários outros cursos de renderização para arquitetura, tá bom? Obrigado pessoal, valeu!